Acabei de perder, cara. Isso um merda. Com 87% de chance, meu amigos. Olha isso aqui. Eu tô, rindo de... eu, tô, eu tô rindo de. Eu tô rindo de nervoso. Vou contar uma história, uma, uma pequena história. O dia que eu, que eu ganhei uma faca com 30 reais e perdi. Eu, eu, eu perdi, perdi perdi a faca, sabe? Acabei de perder. Talvez vocês perguntando como é que isso é possível, cara, você ganhou... Trezent... De 30 reais foi para 300 reais e você acabou de perder. Então, família, tá ligado aquele bagulho de... Ambição? Pessoal, pessoal, se contente com o que vocês tenham. Não façam isso, por favor. Acabei de perder. Acabei de... Então, acabei de perder, ó. Enfim, perdi uns dólares aí, né? No, no upgrade ali.gg, ó. Site muito bom. É um site muito bom mesmo. Só que, tipo, não seja ambicioso, tá ligado? Não, não seja ambiciosos, tá ligado? Se contente com o que você tem. Eu não precisava. Eu não precisava de 100 dólares, eu já tinha 300. Eu tô muito triste na verdade, cara. Tipo, eu tô de boa. Eu tô. eu tô. eu tô. tá gravando? Tá gravando, deixa eu ver. Tá ah, tá, tá gravando. Beleza. Eu tô de boa, tô até de boa. Porque tipo, eu só eu consegui ela com 30 reais, então. Eu não vou me matar, tá ligado? Eu não paguei 300 reais. Então, então, cara, você que tá me assistindo, aprende com o meu erro, tá ligado? Se tu por acaso conseguir uma skin de 15 dólares, com. Eu tô indo pra não chorar, mano. Tô chorando por dentro. É aquilo, tudo que tá no topo caiu uma hora. Mas então, se vocês tiverem uma skin de 15, 10 dólares, e por acaso, por acaso assim, lá, foi conseguir Para, mano. Mas, mas o lance desses sites, cara, é a... o lance desse site. Uma hora você vai perder. Uma hora você vai perder, cara. Você pode ganhar igual eu. Eu ganhei 7 vezes seguidas no CSGO Jam. Eu ganhei 7 vezes seguidas no CSGO Jam. Eu falei, eu vou parar, né? Beleza. E vou perder de pontos de Falei, você tem confiança, né? Você free, boy naquele pick. E deu nisso. Deu nisso, mano. É isso, aprendi uma lição hoje, tá ligado? Eu, não tô, eu já falei, eu não tô triste porque eu perdi perder só 30 reais. Em vez de você é, apostar, é... é... é... Gasta, gasta em álcool e drogas.